E aí, gente, todos muito bem-vindos. É, o Bigadon na área. Bom, e agora bom. eu tô aqui com um... Biel Flex Sim, mano. Exatamente. E é pra fazer Uhul, o, o seguinte. Né? Pra quem sabe eu peguei a desafiante, um tô com 4 mil, né? Peguei 4.158 troféus. E a galera aqui vai abrir esse meu baú da estratégia. É o meu segundo baú da estratégia da vida, tá? Caramba, <risos> que emoção, né? <risos> que emoção, jogo. né? Não, não é e vocês que conseguir. vão escolher as cartas, eu não, tenho, eu não posso escolher, não tem esse direito. E eu quero ver se vocês vão pegar coisa boa. Beleza? Vai lá, então Beleza. eu começo escolhendo. Tá. Então, vai, deixa eu começar. Tá. Abrir, clica aí. E me dê as honras, ô bigodão. Vai lá. Vamos lá, vai velho. Ouro no meu ouro. Fogo. Espírito de fogo ou Goblins? Ó, pensa bem. Goblins. goblins. Show, vai. show. Comecei bem. Beleza. Beleza. Olha que bom porco, mano. Ó, que bom okay. pobrinho. Vai, o Biel. <risos> Só vezes. Vai, vai Biel. Vamos lá, a gente tem Valkyria <risos> e cabana de Goblins. Eu, eu tô com medo, Não, Biel. A gente tem uma pergunta pra você de começar, Biel. Quantos cômodos tem a cabana de Goblins? Vamos lá, Quantos cômodos? Agora, enquete, ao vivo, agora. Um. Boa, acertou, Biel. Acertou. Acertou. Tem 12 cômicos. Tem 12 cômicos. O Atim sabe. sabe. o mob, vai rolar. Vai lá, escolhe, lá, escolhe. Vai vai lá. Lá, então, vai. <risos> tá eu escolho então. A... Cabana de Gomes. Você prefere avalia? Não, é, é tem que, tem que escolhe. <risos> tá. Eu, eu não vou. Tenho... É... a Valkyra! Pronto. Vocês estão sendo bons aí, estão sendo bons é, é, é. é, aí. Ai, gente, mano, não vai, vai pro lendário. Caramba, eu tenho é azar com esses baús. Tá, é mas só, tudo bem. Então Você quer escolher é. essa aqui ou você quer escolher a última? Qualquer tá, uma, velho. Qualquer pega nós, uma. Então, qualquer ó, uma. Então, ó. Bolinha de fogo. Nossa, escolha é difícil, hein, meu. Bolinha... A minha bolinha de fogo tá nível fraquinho. em mim. Não, bolinha de pois fogo. Pois é. Pois é, mas o gole de gelo... Tá quase, né? Eu prefiro o gole de gelo. Show. Legal. Aí vai pro nível 8. Tá. E? Agora é época. Caraca, trollagem, hein? É, que... ah, aí sim. você pode escolher, galera. Alguém é quer escolher aí o espelho? Caraca, ah, de... que porcaria, não, não, de... Caraca, de... caraca. Eu não posso não, abrir. Eu, é sério, eu não posso abrir, abrir baú com esses dois aqui, ó. Não, só não. dá as árvores. Não, não, não, não consegue lendário. O baú pode prometer lendário. Uma lendária de graça. Não vem, só abro com eles. Ah, tudo bem. Abrimos aqui. Foi legal. É isso aí. É aqui que vem a lendária. de já pensou, mano? 13 flechas. A magia que anda em grupo. É. Infelizmente a imagem não pegou foco, eu não sei porquê, mas eu não queria perder esse vídeo, então acabei postando mesmo assim, beleza? Eu vou aproveitar agora a situação, então vamos puxar uma batalha aqui. Já tô aqui dentro do Clash nós vamos usar esse deck de meia Cavaleiro e Caçador, que é um deck que eu tô usando agora. E eu tô gostando pra caramba, talvez eu faça alguma modificação nele ainda, eu ainda tô em fase de teste com esse deck. Mas enfim, você pode testar, eu vou deixar o link na descrição, ok? Antes de começar o vídeo pra valer, deixa aqui embaixo, deixa muito, muito seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, Beleza? Bora puxar então aqui uma batalha, mano Eu tô com pouco troféu e desci fui testar uns decks aqui, mano Toda vida que eu vou testar deck É sempre assim Mas enfim, estamos jogando com o Mega James Mega James, já mandou risadinha aí? Então tá, Mega James Calma aí, cara Calma aí Vamos começar então com o fantasma aqui na ponte Né? E o cara tá com o um esqueletão gigante Beleza Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou pegar meu caçadorzão aqui Caçadorzão acho que vai dar conta aqui de De levar Beleza e vou tacar os guardas aqui Espero que só os guardas dê conta Não vai dar conta, só os guardas Mas beleza, eu vou tacar minha pega aqui Já vou aproveitar então a tua situação Eu acho que talvez ia dar conta assim, não sei Espero que esse cara não dê Beleza, gastou isso aí vou tacar o Mega Servo aqui Espero que o cara não tenha Dragão Infernal Se o cara não tiver Dragão Infernal e nem ter um Inferno, talvez dê bom Beleza, Mega Servo vai dar uns pipocos ali foi bom agora, o cara gastou um elixir do caramba E se a P.E.K.K.A. dar um hit, eu agradeço demais Obrigado P.E.K.K.A. sua linda Tranquilo, por enquanto tá de boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou tacar o fantasminha Aqui Beleza, fantasma O bom é que o fantasma sempre dá o primeiro hit E o cara, né, como ele tá ainda invisível Ele acaba não acertando O cara gastou um elixir do caramba Meu fantasma vai dar muito dano agora lá Ha, moleque Gostei dessa, gostei dessa Vamos bem aqui de começo eu já vou aproveitar, mano, já vou tacar já A minha pecona aqui Não vou dar muita bobeira não pra esse cara aqui Calma aí, precisava de elixir Preciso de elixir Tranquilo, cara, tu congelou ali, congelou Mas tu tá gastando lixeira, à toa, bicho Tu vai dar um pipoco, dois pipocos Esses os servinhos aí Mas por enquanto tá de boa, nós praticamente levamos Já levamos aquela torre de lá, uma flechada já era E vamos já, cara Pressionar esse cara aqui, beleza, o cara desistiu da partida Tranquilo, vamos tacar aqui Vamos tacar aqui Vamos... Será que ele desistiu mesmo? Mas enfim, vamos... <risos> cara, foguetão ali já desistiu sim. Mas é que assim, eu falo isso porque eu já joguei com pessoas que eu pensei que já tinham desistido porque fizeram alguma cagada. Sei lá, mas ali não tava com cara de ser cagada. Mas enfim, teve gente que não desistiu. Vamos dar três coroas então nesse cara aqui, né? Aproveitar. É... Bem que esse caçador podia ser atrás da peca, mas tudo bem. Vamos tacar guardinhas aqui. E, cara, eu não gosto quando desiste da partida. Eu gosto, mas não para grava gravar vídeo, entende? Para gravar vídeo, eu prefiro que, enfim, o cara jogue, né? Para mim poder, sei lá, passar mais dica ou algo do, algo do tipo. Pra ser mais interessante. <risos> Tranquilo, três coroas aqui no Mega Gems. O deck tá bacana, como eu falei pra vocês. Eu acho que talvez alguma modificação ou outra. Vou até depois perguntar pro Flex. Ou enfim, algum amigo meu youtuber, né? Aí se eles acham que eu posso fazer alguma modificação nesse deck aqui. É porque muita gente fala, já você só joga com deck de meia cavaleiro e peca. Tá aqui uma variação diferente. E lembrando que se você não tiver o fantasma real, você pode substituir pela, pela, pela bandidinha. Ou o cavaleiro, né? Isso então, então é bom. Tranquilo. Vou tacar uma flechada aqui. Tranks. Por enquanto tá Tranks. É, o cara deu bastante dano na verdade. Tranks, porcaria nenhuma. Não era pra ele ter dado esse dano, tudo que ele na na gente, mas tudo bem. Vou fazer o seguinte, tacar um zapzito aqui. Mano, dei um clique aqui sem querer. Tranquilo, mas conseguimos defender aqui. O cara ainda deu uns pipocos aqui na sua torre. Tô rateando aqui. Calma aí. Calma aí. Respira fundo, acabei de voltar. Eu e o Flix fomos dar uma voltinha na praia agora, né? Pra ver se a gente consegue exercitar. Porque sem YouTube é complicado, cara. O cara não sai de casa nunca. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, mano, o bom é que o caçador, ele, nossa, ele dá muito dano na... Vou fazer o seguinte, caçador, caçador filho, vai, vai, vai, vai, vai. beleza, beleza, um hit pack, um hit, ai, vai morrer, vai morrer ainda não Não, não morreu, ah, mas tranquilo, não vou conseguir dar tanto dano, ih, cara, telefone, vou ter que atender, já era a partida, beijo Não, vou indo jogando, calma aí, vou indo jogando aqui, tranquilo, tô jogando aqui, calma aí Oi. Galera, perdi uma batalha aqui, mas... <risos> porque acabaram ligando aqui no interfone, Carolzinha <risos> É a prima do Flake que está aqui e, Enfim, mas vamos dar continuidade no vídeo aqui, cara Vamos começar atacando o fantasma real aqui na ponte Já diretas para dar um susto nesse cara ver que... Beleza, cavaleiro, o cara já veio de cavaleiro já Tranquilo, vou fazer o seguinte Já vou tacar minha peca, Mais ou menos a cá. Está aqui a aqui. Beleza, beleza, beleza, beleza Belezura, não é mesmo? Ó, e o caçadorzão agora vai fazer o um sucesso ali, porque ele dá muito dano de perto, é sério Eu tô amando demais essa, essa carta, sério, sem, sem brincadeira Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, se o cara... Mano, tranquilaço, agora vai dar bom, agora vai dar bom Calma aí, não tão bom como eu esperava, mas vai dar bom Beleza, zapzito aqui, não precisava desse zap, né, um zap todo gagado E o cara... Ai cara, mano do céu, agora nós levamos essa torre dele, porque não tem o que cara fazer A P.E.K.K.A, mano, esse deck, sério, tá sensacional Muito bom, já levamos a primeira torre do cara, e a gente viu que o deck do cara é um deck gigante real, mano E um deck gigante real é um deck sempre chato, não é mesmo? O cara tá mandando joinha, tudo bem, cara Opa, tá aqui o Fantasma Real errado aqui, mas não interessa muito se tu tá com o Fantasma Real no centro ali Como ele fica invisível, ele não foca, então ele não leva dano da torre isso é legal, isso é bacana E beleza, o cara veio de cavaleiro aqui pra cima da gente Baby dragon lá atrás Já vou aproveitar e tacar a pecona aqui Parece que eu dei, dei, dei bom. Deu bom agora, cara Deu bom de novo Beleza, ele vai dar o que? Um hit só? Um hit só Vou aproveitar e tacar aqui o meu caçadores Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Beleza, beleza Pequinha vai dar um hit lá já vou aproveitar aqui e dar isso Cara, muito bom, acho que a gente vai levar a segunda torre desse cara aqui É sério, mano, que doideira não... Ah, não levamos Nossa, mas foi por muito pouco Muito pouco mesmo, cara, já deu bom jogo já Outro cara que vai desistir, será? Será que esse cara vai desistir? Cara, o mais complicado de fazer combo com o Fantasma Real É porque, mano, olha o Fantasma Real focando lá na torre <risos> Levamos mais uma torre aqui O cara, tipo, mal encostou na nossa, mano Caraca, é sério, esse deck tá muito bom Tô curtindo demais usar ele Enfim, bora fazer o que? Será que nós vamos partir pra três coroas aqui já? Beleza, vamos partir pra três coroas aqui Tranquilaço Beleza, cara, beleza Caçadorzinho aqui Já morreu ali, cara Mas tranquilo Ainda acho que vou conseguir defender bem Não do jeito que eu queria Mas talvez o cara Tranquilo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Flechada aqui Gigante aqui, quer dizer É Eu dei uma alubada agora aqui no final O cara levou uma torre, não, não precisava ele ter levado essa torre nossa Mas, tranquilo, não nossa, mano, quase que eu ainda perdi. É sério. Mas enfim, demos duas cores no cara. O cara jogou bem no final da partida. Na verdade, não é que ele jogou bem. Eu que cometi muita cagada aqui. Mas foi bom. Esse deck tá legal, então testa. vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de descer aqui embaixo, deixar o seu like e também se inscrever no canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!